Os limites bilaterais infinitos negativos acontecem quando você tem um limite de uma função f de x com x tendendo a ser pela esquerda inexistente, igual a menos infinito. E o limite da mesma função f de x com x tendendo a ser pela direita também não existe, já que ele é menos infinito. Então, nesse caso, não vão existir os limites laterais, já que eles valem menos infinito. E infinito não é um número. Por esse motivo, não vamos poder dizer que existe limite em C, já que os limites laterais não existem. Porém, podemos utilizar uma notação para representar isso como limite de f de x com x tendendo a C é igual a menos infinito. Essa notação está representando que o limite com o x tendendo a C não vai existir, vai para menos infinito. Um exemplo de limite bilateral. Infinito negativo é quando tomamos o limite com x tendendo a zero da função menos 1 sobre x ao quadrado. Esse limite não existe. Observe o gráfico. Na função menos 1 sobre x ao quadrado, tanto e quando o x se aproxima de zero pela direita, quando quanto x se aproxima de zero pela esquerda, os valores de f de x decrescem infinitamente. Então, não existe limite lateral pela esquerda. Não existe limite lateral pela direita, ambos vão para menos infinito. Então, não existe limite quando x tende a zero. Nesse caso, é menos infinito.